Olha, tropa, não há dúvidas de que estamos em tempos muito difíceis. A verdade é que a direita passou a ser cozinhada em banho-maria já lá em 2020. Muitas pessoas não aguentam essa pressão e seja por design, seja por estratégia, estratégia das tesouras ou por pura pressão, cedem à loucura ao que não faz mais sentido, pela simples sobrevivência. Do lado que vocês estão vendo, é difícil entender. Mas pense em nós, youtubers, influenciadores, seja lá o que vocês quiserem chamar jornalistas da Jovem Pan, ah, a própria Jovem Pan, chamem como quiserem. Mas imaginem só um pouco como é você ter seu canal destruído, você tem suas redes sociais destruídas. Como é que é a dor de não poder se comunicar com sua própria população, contra seu próprio país? E isso a mando de uma única pessoa, um único indivíduo capaz de tomar todas essas decisões. Agora, temos uma ótima notícia antes de falarmos sobre a Carla Zambelli e o Bolsonaro falando que a traiu. São tempos difíceis como esses, que leva a tempos bons depois. Porque em tempos difíceis, surgem as pessoas fortes. Aquelas que cederem à pressão, à loucura, elas irão desaparecer da história. Mas aqueles que evoluírem, aqueles que ficarem mais fortes, aqueles que lutarem com todas as suas forças, por sua própria voz, essas irão levar a uma nova era, eu não acredito que esse sistema coletivista, onde alguns superpoderes daí podem tomar decisões por toda a população, isso não vai durar muito tempo. Não estou aqui falando de queda de democracia nem nada disso. Eles tentam a todo custo nos calarem. Ai, certo, tem coisa acontecendo aqui com o canal e eu fico revoltado. Certo, mas eu tenho duas opções ou eu me entrego à loucura ou eu faço o possível se eles querem bloquear o meu pagamento lá do YouTube eu não vou ficar aqui desesperado eu vou procurar soluções a direita vive através da livre iniciativa eu ainda não sei por que bloquearam mas o YouTube vai me responder por e-mail agora eu espero que isso seja momentâneo mas eu já vi isso acontecendo com os outros canais e o que, que acontece? Eles passam a desaparecer. Eu dedico toda a minha energia à construção dos meus vídeos, certo? Então, eu sou o primeiro na fila para dizer o que, que a Carla Zambelli sente e a pressão que ela sentiu. Só que eu vou ser o último a concordar com ela. Então, vamos à notícia de fato, certo? Liguei e mandei e-mail, disse Carla Zambelli, procurar morais com receio de ser presa. Não é só você ter suas redes sociais. Aí a gente arranja um emprego, não tem problema. Mas é ter a sua liberdade. O medo que isso é. Nós vimos a Carla Zambelli falando, ah não, vou no tribunal de raia, vou nos Estados Unidos, vou falar com o senador americano, não sei o quê. E ficou viajando por aí enquanto o dinheiro tinha. E aí depois entra o desespero de ver que nada funcionou. Que todo o que a gente trabalhou não simplesmente deu em nada, certo? E aí vem o desespero dela. Liguei e mandei um e-mail. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida. Pode ter sido um gesto. Estou à disposição dele para conversar, porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os dois ministros que vão se aposentar. Relatou ela em entrevista à Folha de São Paulo nesta quinta-feira, ao comentar uma reportagem do Metrópolis. No dia 16 de fevereiro, de fevereiro, o jornal publicou uma matéria alegando que a deputada procurou o gabinete de Moraes para fazer contato com a intenção de distensionar a relação entre o Legislativo e o TSE. Em outra ocasião, ela já havia pedido impeachment do ministro. Os perfis de Zambelli nas redes sociais foram suspensos após uma ordem do TSE, em 1 de novembro do ano passado, que determinou a suspensão das contas da parlamentar nas redes sociais, após ela dizer que as eleições vencidas por Lula foram fraudadas, apoiar o bloqueio de rodovias por bolsonaristas e defender uma intervenção militar. Tá, ele tá aqui, um monte de gente foi censurado. A ah, beleza. Ao ser questionada se tem medo de ser presa, a deputada relata que, na verdade, o sentimento é outro. Medo não é a palavra, mas expectativa sim, não como uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6 horas com a Polícia Federal na porta, relatou. Logo nos primeiros dias do ano, em 3 de janeiro, a PF chegou a cumprir o mandado de busca e apreensão em dois endereços da Zambelli. A ordem foi emitida pelo ministro Gilmar Mendes, do, do STF, que mandou a polícia recolher armas que não teriam sido entregues pela parlamentar. Em dezembro de 2022, Gilmar deu 48 horas para a deputada entregá-las às autoridades. Ela disse ter cumprido a ordem após o prazo, porque estava em viagem no exterior, certo? Então o que está que acontecendo? Ela já procurou, e aí vamos à a, a seguinte questão antes de continuarmos, certo? Em ordem para sobrevivermos, se você quer que o canal Enzo continue sobrevivendo, ou que não dependa mais dessa monetização do YouTube, nós teremos que evoluir. Tem um site que eu acho que eu comecei a usar lá em 2016, cara, ou 2017. Eu não sei quanto tempo tem o Apoia-se. E hoje eu conto lá com 11 apoiadores para você ver quanto esse site né, foi deixado de utilizar e a gente confiou cegamente nas Big Techs. Mas se você me apoiar lá através do Apoia-se, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer quantia será muito bem-vinda, certo? E aí a gente pode continuar sobrevivendo e dedicando minha total energia aos vídeos. Certo? Vamos, vamos aí, certo? A sobrevivência. Eu não vou ficar desesperado, não. Aí vamos lá, né? A seguinte notícia. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo. Meu Deus, meu Deus, vocês estão ouvindo isso daqui? certo? Não é em qualquer site isso daqui não, é na UOL, Folha de São Paulo, Mônica não Vale um gramo, será real isso daqui? Será True News? Ele teve certeza, no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido que Zambelli reativasse suas redes, então suspensas por ordem do tribunal. Na decisão em que desbloqueou os perfis dela no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Getter, WhatsApp e LinkedIn, o magistrado afirma que houve a cessação, não, é? não sei se escrevi isso direito que é muito difícil, cessação por parte de Zambelli de conteúdos revestidos de ilicitudes e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. No primeiro momento, a reação de Bolsonaro pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Eles acreditavam as falas ao que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade de seus próprios filhos. Isso aqui já é pura narrativa né, da UOL, mas da Mônica Bergamo, mas continue, por favor, Mônica. Nesta quinta-feira, a deputada reforçou a desconfiança no entorno de Bolsonaro com suas próprias palavras. Ela deu uma entrevista à Folha, repleta de críticas a Bolsonaro e de recados de pacificação ao STF. Zambelli disse, por exemplo, que a prioridade dela agora não é mais defender Bolsonaro, mas sim atacar o presidente Dilma. Eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo. Qualquer um que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Olha como ela fala, certo? Quem tinha que virar um alvo meu? É, é, gabinete do ódio, oficializado, vão caçar todo mundo. Ai, meu Deus, não é, é o fim da direita. Ou oh, é uma oportunidade para a gente sobreviver. Hashtag, uso após. Ai, meu Deus. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente, então nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos, afirmou. Nosso alvo quem? Por quem ela fala? São os gremlins na cabeça dela ou ela quer pagar de gabinete do ódio? Meu Deus do céu, tá Ridículo isso, mas é clássico, certo? Seja por pressão, seja por loucura, ou seja por estratégia, tá nítido a traição, certo? Mas traição do quê? Dos seus próprios valores. Que, que nosso alvo, nosso alvo tem que ser o Lula. Nosso alvo quem, mano? Disse ainda que atacava o Supremo para proteger o ex-presidente e admitiu que partiu dela a iniciativa de lançar uma ponte de diálogo com o Alexandre de Moraes para, inclusive, protegê-lo do PT. Olha, que louca, certo? Fora de si, acha que vai proteger o Moraes agora. Olha, é o seguinte, certo? Essa história toda tá muito insana. Mas é porque é difícil de ver do lado de fora. A Zambelli, seja porque caiu na pressão ou não, está simplesmente vendendo os seus princípios. Ora, aqui no canal, eu nunca apoiei Bolsonaro, eu tive que apoiar o Bolsonaro. Eu sempre apoiei aquilo que eu acredito. Liberdade, livre iniciativa. Como é que isso significa ter que defender o Bolsonaro? E quando foi que ele atacou a liberdade? Quando foi que ele atacou a livre iniciativa? Ele traiu os... Os, as questões liberais né, e conservadoras que ele tem nunca aconteceu então as pessoas que mantiveram a sua né, viés político não precisam mudar já Carla Zambelli demonstra com suas palavras que ela nunca esteve com Bolsonaro ela está ali com o um movimento político e o lado do que o vento mandar ela vai cara. Tá? e agora a loucura de achar que vai falar com o Alexandre de Moraes completamente fora de si ou sempre foi infiltrada em todos os sites falando de Carla Zambelli, Carina Zambelli, só se for meus queridos. Tá? Além do nosso Apoia-se para continuar sobrevivemos, temos também a nossa sétima rifa que já estava acontecendo. É uma boa oportunidade para vocês apoiarem ela também. Certo? Tamo junto aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu sei que eles vão entender que eles são um só. Eles podem ser quantos poderosos forem, mas... Nós somos a legião de brasileiros, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.